Meu nome é Keila Regina. Sou de Jaraguá do Sul. Vim fazer o curso com a Ana Savoy. Estou saindo super segura. Sou iniciante. Iniciante segura. É, ótima estrutura. A didática dela não falha. Não tem erro. Ótima didática. Não tem como não aprender. Ficamos numa hospedagem maravilhosa. Ótimo. Estrutura perfeita, tudo perfeito, não tem o que, o que reclamar. É, super indico, vem por Ana Savoy. Oi pessoal, meu nome é Denise, eu sou de Matão, interior de São Paulo. Também sou iniciante e a, através de muitas pesquisas eu encontrei a Ana Savoy porque eu pesquisei bastante sobre a história dela e todo o histórico dela, a experiência que ela tem no ramo da micropigmentação e, sem dúvida, ela é a melhor do Brasil. Não foi à toa que a gente escolhemos estar aqui. É, eu fiquei muito impressionada, muito surpresa com o método dela de ensino, com a segurança que ela nos passa, que ela, que ela nos dá... É, preparando a gente realmente para o mercado de trabalho, para a profissão para exercer da melhor forma, da melhor maneira eu estou extremamente feliz eu só tenho palavras de gratidão pela pessoa que ela é, pelo ser que ela é pela família que ela tem pela empresa que eles têm por tudo que eles fazem, por cada aluno um que aqui é, está estudando a hospedagem, tudo tudo mesmo, é assim de tirar o chapéu mesmo e super indico em todos os sentidos, a Ana Savoy. Oi gente, eu sou a Darlene, de Marília, por enquanto, e eu queria um super curso com uma super profissional. Então eu pesquisei na internet bastante, e encontrei a Ana, e me inscrevi no curso e vim pra cá. Nunca fui micropigmentadora, micro nunca trabalhei na área, e precisava de ter segurança para começar, né? Sou esteticista e queria agregar no meu trabalho. O que eu tenho é que reforçar tudo que as meninas falaram, realmente sem palavras. O é, que elas falarem um pouco mais. Encontrei uma profissional super humilde, que não se toca por estrelismo, é uma pessoa que é igualzinho a gente, que está do lado da gente, segurando na mão da gente o tempo todo. Tô saindo aqui segura para trabalhar com lâminas e a equipe, gente, é muita gratidão por essa equipe linda e tudo começa no Ana e Vem para cá, gente. Oi, pessoal, eu sou a Flávia, sou de Palmaté. Há três anos e meio eu estava procurando um curso né, para poder fazer e pesquisei muito, assim como a Denise e todas, pesquisei muito pela internet. É, busquei o potencial de cada mestre da micropigmentação e eu me identifiquei com a Ana, né, achei o perfil dela, que ela estava no meu conceito a melhor, vim, fiz o curso de microblood com ela e trabalho na área, hoje estou finalizando de micropigmentação iniciante, que eu já tinha, e eu não gostei, e hoje voltei para fazer um novamente, né? E a equipe é maravilhosa, o curso foi perfeito, foi maravilhoso. Ela tirou todas as nossas dúvidas, passou tudo assim, né? É, um detalhado. Caramba. E a humildade que ela e o Rafael tem, toda a equipe. Então assim, eu super indico o curso da Ana, a equipe maravilhosa. Todos, assim, nos receberam muito bem. E é isso, né? Todo mundo... Né? E está então, precisando de profissionais verdadeiros, de profissionais de... Que não veja só o dinheiro, né? Capacitados, capacitados, realmente. Porque tem não... muita gente mal formada fazendo muita coisa errada. Que não estejam nesse ramo é. apenas por dinheiro, mas Exatamente. sim por amor. Como isso a Ana, verdade, a Ana ensina também no curso. Verdade. E aqui o, o melhor jeito. de tudo... Você se sente em casa. Em é, casa. É, é muita bom. humanidade. Humanidade, humildade, amor, respeito. Respeito. De verdade, gente. É tudo de bom. Tudo de Sim, bom. Só gratidão, gratidão, gratidão. Vem com a nossa voz. Vem!